Vem bola pra área do Grêmio. Vê. Bola sobrou no chão. Tanto cruzamento. Olha o chute. Gol! É do Apucarana Sato, sato, sato! A bola foi no bate, rebate, fez que foi, não foi, acabou indo e sobrou! Sobrou no pé do craque, ele emenda de esquerda para colocar no fundo da rede defendida pelo William, que nada pôde fazer, tá na frente o Apucarena!